Senhoras e senhores, eu estou aqui hoje recebendo ela, que é um fenômeno da música. Olha, ela tá rogando aqui. Vamos jogar Top Gear aquela, né? Para se animar, para se animar. E eu estou aqui recebendo Daniela de Santiago. Oi, gente. Daqui a pouco ela vai contar tudo, mas tudo, quase tudo, um pouco. Roda a do Game Retro. Meus amores, faz tanto tempo que eu queria trazer ela, Daniese. O noivo dela tá ali, viu? O marido. marido dela tá ali. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o Estouradíssima. Conta pra mim um pouquinho de onde vem esse fenômeno chamado Daniese Santiago. Primeiro, obrigado pelo fenômeno, né? Mas é. Mas é. <risos> é, hein? Então, Sim. eu venho de Uiraúna, Paraíba. Todo mundo acha que eu sou é? cearense, mas eu sou paraibana, não é ah. Eu sou paraibana, Sim. só que eu fui criada até os 11 anos de idade em São Paulo, no interior é de São Paulo. É muito chique. E depois eu, eu voltei para onde eu nasci, né? Para Uiraúna, Paraíba. Certo. Aí depois disso, eu morei um tempo em Araripina, Pernambuco. Pernambuco. E depois eu é, resido, hoje resido em Fortaleza Ceará. Uhum. Bem louco. Não quer colocar seu nome? Não quer ficar, joga, deixar jogador mesmo. Ah, deixa jogador mesmo. Põe apertar aí a bolinha. Mesmo? Não, moleque, é isso. Ó, a bolinha, chega. Ah, tá bom, né? bota, bota pra cá. Aqui embaixo. Não, mas vamos colocar não, para pra não ficar feio. Vai contando um pouquinho da sua história, vá. Então, você o o que você quer saber? Me diga uma coisa. <risos> Você começou a forrar das manas, é isso? Na verdade, eu comecei a cantar com 11 anos de idade. Mas menino? E eu digo que profissionalmente, porque sim. eu ganhava dinheiro com isso, então eu posso oh, eu fazer a profissionalmente, sida. né? Daniel, se com Z ou com, eu com, Z, Z, com Danieze, Z, Z? Com Z, né? Com Z. Com Z, tá vendo? Com Z. Não, você aqui. comeu a letra. Ah, é? Falta um é, E. Falta um E. É, eu comi a oh, letra. Não acredite, ninguém acerta meu nome. Acerta, ah, mulher, porque eu apertei errado. Tá, foi um negócio. Fácil, comecei com 11 anos. Comecei com 11 anos de idade e eu comecei a cantar com meu pai, que também é cantor. Sim. E depois disso, eu cantei em algumas bandas, e aí a gente resolveu montar o Forra das Manos que é com as minhas duas irmãs, que também são cantoras. É? Ah, é? Minha família é toda assim. Tem uma tia que canta também, todo mundo Segura canta, aqui né? aqui, gentileza, sim. Quem não canta, encanta. É, tu, é tudo assim, lá em casa. é casa. É todo mundo cantora. Então, é, a, é. Eu tenho é, duas irmãs, uhum. né? E as duas são cantoras. Tem um menininho também que já tá dando um indício que vai ser cantor também, e né? É? Aí o que acontece? Ó, acelera aqui, ó. Aqui, ó. Acelera aqui, aqui né? Aqui, é. Tá. E aqui controla. A ah, bota pro lado dela, é. tá vendo? Controla. Até que não é tão, tão difícil, né? Eu sei que, eu não falo das manas, né? isso? É, eu teve um das sucesso manas. grande, né? Que vocês fizeram com a é, música. teve uma repercussão bastante legal. Teve uma repercussão nacional, muito é, na bacana. Na época, a Deise... A Deise... A, menor, a mais novinha. É, a Deise, ela tinha 11 anos de idade, né? Sim. Então, era uma loucura, porque ninguém acreditava que ela tão pequenininha, né? Ela... O ela canta. Daquele, né? ela ela canta. canta. E, e a música, ela que concursa, Pode acelerar, né? pode segurar, e pode, segurar, pode botar, é porque, segurar direto. É porque eu tô. Eu, eu, eu, na minha cabeça eu tô diminuindo. sabe? Uhum. Vasta aqui, ó. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ah, tá. E aqui. E, ah. Tá vendo? Hum. Isso! Gente, isso é É nada. Vai, continua. Quem sou eu? Daniel Santiago. Não, aqui no jogo. E embaixo. Ah, eu sabia, gente. <risos> ó, imagina. <risos> Já se come Sim, começou a cantar com os anos, sua irmã canta, né? É, as minhas irmãs, na verdade, é. uhum. né? Então, aí a gente montou os forró das manas, a gente teve a ideia de montar o forró das manas. Na verdade, a princípio foi eu e a mais velha, a Dani. Certo. A gente montou o forró das manas. Só que a Daisy ela já cantava, entendeu? E ela ficava pedindo pra cantar, pedindo pra cantar, pedindo pra cantar, e a gente não deixava ela cantar. Ah, bichinha. A gente não deixava. Minha mãe ainda joga isso na minha cara. que hum. a gente não deixava ela cantar. Mas aí ela fez a música, a gente colocou Sim. a música e todo show ela cantava a música dela, entendeu? Alguns a, a ela dormia, estourou, né? alguns ela dormia, né? Ah, porque era novinha, porque, a mulher acabou com é. a tua gasolina, mulher. Acabou a gasolina? Sério isso? Foi. Acontece isso? Acontece que tu demorou a jogar, mulher. Ah, que triste. E aí, não tem como encher o tanque? Tem, não. Porque uma gasolina nesse preço não dá, não. Escuta, <risos> qual outra banda... Que você já tocou, já tocou, acho que você mais de duas bandas. Você fala memória a minha mora, tem aqui, mulher, porque eu sou meio doido. É. Então, aí depois do Forra das Manas, é, eu, eu recebi o convite para ir para Moleca Sem Vergonha, certo. de Arari, como eu comentei, que eu morei em Araripina, né? Uhum. E eu fui, a, aceitei o convite, né? A, a princípio achei um convite bom, e, f, e fui para Moleca Sem Vergonha, só que eu não passei muito tempo lá. E depois disso, é, na verdade, não é que eu tenha recebido convite para ir para Banda Loba. Na verdade, eu fiz o teste da loba. Sim. Só que eu não passei. Uhum. <risos> então eu foi fui. Foi melhor, foi melhor que hoje faz sucesso estourar. Eu fui. Não, não, não, foi... não. Na Oi. verdade não foi isso. Foi não? Eu recebi. Eu fiz o sim, teste, sim, não, não passei. Passou. Só que depois eu fui chamada. Pô, mulher, aperta aí pra jogar. Ah, tá. É, aí em cima. Isso. Sim, aí não passou, mas foi chamada. Aí depois eu fui chamada. Tá vendo? Que aí foi bom. Não tem passado? É, né? Foi bem <risos> é. melhor, né? É. Aí eu... É, Passou é, quanto tempo? Tu lembra? Não, eu acho que passei uns nove meses, eu uhum. acho. Eu não tenho certeza. Acho que... Aí saiu pra carreira solo? Aí eu saí pra minha carreira solo. Graças a Deus. <risos> Qual foi o primeiro, o primeiro sucesso de Daniel? O meu primeiro sucesso, Mas, na tudo verdade... Tudo é sucesso, na verdade. Todas as músicas o povo canta. Teve um show dela na Ponte Preta semana passada que foi estourado. Eu não vou te desmentir, Viu? né? Eu vi, nas suas redes sociais, eu acompanho. Então... Estourado. É, na verdade, assim, o meu primeiro sucesso, Sim. na verdade, foi na Lobo, porque era uma composição minha que eu trouxe pro meu projeto solo. Sim. Entende? Então, é, eu trouxe pro meu projeto solo e depois aí eu complementei o meu CD com músicas minhas também, assim, todas as minhas músicas são minhas, realmente. Eu não canto música de... Assim, claro que eu canto no meu show, claro, mas, tipo, mas... se você vê as minhas redes sociais, não, não tem música de... O seu CD é mais a composição sua. Sim. E não. por incrível, uma coisa que me impressiona muito, sabe o que é... É que, assim, nos meus shows, claro que você sente a energia do, do público, é. né? O público canta mais as minhas músicas do que... Dos outros compositores. É isso. É, é porque a acho... sua música fala o coração. Eu mundo. acho isso muito pra incrível. cá, Ah, claro. Oh. É isso, olha. É que Res... o controle De não novo. tá me obedecendo. Pô, você vai jogar com esse agora. Pera Gente, aí. Gente, é isso. Eu... Viu? Juro. Canta a música... Ah, o oh, sucesso é só um pouquinho. Tá qual, aqui. qual? Não, o é que você acha que a primeira na, na Loba, né? Ah, ah. Pode chorar. Essa, essa! Pode sofrer que nunca mais eu vou voltar pra você. Eita, bexiga! Joga aqui agora, vocês vão perder. Então, Apega aqui vou em cima. Agora. Aqui, ó. Aqui. É, isso, aí botar pro lado, sim. Aí já na carreira só também tem vários sucessos, não é isso? Ai, graças a Deus. Aqui eu tava cantando que eu não sei a música que é... É, que só eu, eu não, não a me letra. chame é minha nega, Eita. Não diz que eu sou o seu neném Porque Eita. era assim que ele me chamava E no final das contas me traiu com o alguém Eita. Não Eita. isso também Ei, tô dizendo você, Olha, isso. Um é, tá que eu tô jogando bem, né? Tá, aí é o controle, né? Ah. Um litro de refrigerante, umas batatinhas, eu vou a noite todinha, menina. É, tá Mas me bem. diga uma coisa, ah. Daniese é casada, né? Sim. Não do nome do rapaz... Do meu marido? Sim. Carlos Neto. Olha aí, minha gente, Carlos Neto também é empresário, né, produtor Se senhor? Sim, é, é meu empresário. Acompanha o tempo todo e uma coisa que eu vi é que ele também participa dos videoclipes, né? É, ele é O ator. bicho é galã. <risos> eu tava pesquisando um pouco sobre o Dona Nieze, vendo. E eu, eu rapaz, eu conheço E ele compõe também Ela as que esse me é o dela. O bicho passa aqui pra dar cena de beijo, que ele não é besta. Claro, né? Não, não é. é verdade? É o besta, né? É o besta, disse, não, vai pagar ator não para dar tá beijo na mulher, não? Eu mesmo faço. Porque o bicho é bonito, viu? O bicho é diferenciado. Não é? <risos> claro, lindo. Ah, aqui só pra gente, ninguém tá vendo, não. Conheci eu ali como? Nossa, história muito interessante, gente. Eu conheci o Carlos Neto num show, era a Banda Loba e a banda que ele tinha sociedade na época, né? Sim. Então teve esse show que inclusive foi um fumo do Brasil, a festa foi horrível assim, não deu quase ninguém. Oh meu Deus. Nesse dia não deu quase ninguém na festa. Hum. E, a, e nisso ele tava lá, né, com a banda dele. E ele me viu, é pronto, o homem se apaixonou por mim. Mas, né? mas não valeu a pena. <risos> não ganhou um cachê, mas ganhou um marido. Não, é não? ganhou o cachê e ganhou o marido. Olha, né? então ganhou os dois. Aí, é. nisso, a gente. Ele, ele ficou me olhando, né? Hum. tal, achei bonitinho, né? Olha, bonitinho. Aí ele veio falar comigo no outro dia. Ah, não, tô... na verdade, hum. na verdade, o Carlos Neto, na época, ele tinha uma. Relógio, relógio. Um negócio além. que vem de relógio. Relojoaria. É. E ele me pediu pra uma pessoa que trabalhava com ele... Eu tu dirige? Pensando. De verdade? Não, não dirijo. Ah, tá, tô percebendo. Uma curiosidade sobre mim. Eu não dirijo. Eu não sei nem Sim, andar de Sim, uma curiosidade sobre ela era... Não sabe nadar. Não. Não é verdade? Não sabe andar de bicicleta? Não. E não ah, sabe, eu não meu, sabe mas... dirigir. Não é? Gente, não sei, gente. Eu sou assim, terrível pra Sim. habilidades especiais. E sabe. outra... Ela gosta de dormir muito, não é verdade? Quem foi que disse isso? Hã? Não é verdade? Não! É, mas é. ah, tem é um ponto... Quem não gosta? Só... Vocês acham que 12 horas por dia é muito ou não acho? Eu também não acho não, eu tô com você, querida. Se eu pudesse eu dormir 18, 16 eu não horas. Eu acho que 12, dormir 12 horas por dia é muito. Eu, eu também, também não acho. Mas eu, e eu durmo, eu posso até dormir o dia inteiro, gente. Mas eu, eu produzo durante a madrugada. Arrasou, né? aperta aí pra correr pra produzir? <risos> Isso. Sim, sim, continuando. Sim. Aí o Carlos Neto pediu pra alguém entregar um, um cartão, né, dele. Ele foi assanhado, na verdade, né? É, tipo assim, ele, o que ele veio falar, o que ele queria comigo a princípio era me patrocinar, né? Sim. Me patrocinar. Entendo, né? entendo. Aí, nisso, é... No outro dia, eu até... Mulher, entrei... peraí, mulher, tu tá fora da pista, Daniela onde Olha, é que tu tá. É porque eu tô pensando que tu eu tô em Tu tá em, em cima baixo. agora. Tu não trocou o controle comigo pra dizer que ia ganhar, ah, mulher? Isso! Gente, ó. Aí tá em cima. É isso, ele mandou Pronto. o cartão que ele, que ele patrocinou. É, Aí eu falei no outro dia e tal. Só que quando eu falei, eu não, eu, ele já tinha falado comigo no Instagram também, entendeu? Iam. Aí eu falei com ele no, no, no WhatsApp, que ele me mandou o do cartão, contato, né? né? Uhum. E, e ele já tinha falado comigo no Instagram. E, e eu ele... não liguei o nome a, a pessoa. pessoa né? Ele cercou de todos os lados. É, ele não deixou, né? Pelo amor de Deus. Ele também isso. mandou uma mensagem no Messenger, não. Lá uhum. no Facebook? Não, só no Instagram mesmo. Graças a Deus. <risos> Adeus. Aí, nisso, pronto, a gente se conheceu. Aí você agora mora em Fortaleza. Isso. Não é? Mas sempre tá por aqui, né? Pela Paraíba, que eu sempre vejo você fazendo shows pela Paraíba. Estoura desse na Paraíba. Gente, eu tô fora da pista, O Mulher, tá em cima, esquece de baixo. Tá eu tô em cima olhando agora. pra cima, porque é, realmente eu sou muito... Gente, não nasci pra jogar. Mas você mora lá em, em Fortaleza só com o Carlos ou a tua família também foi pra lá? Não, não, só eu o Carlos não minha família ainda é da Paraíba. Aham. Uhum. O Iraúna. O Iraúna. O Iraúna é um ver. pouco longe o Iraúna. Gente, é muito longe. Acredito. Só é. um, mais um sucesso. Só um pouquinho. Porque, tem não. uma que o pessoal gosta muito. Tem alguma agora que tá lançando agora? Tem, tem, tem sim uma que tá lançando agora. Assim que eu já lancei. Você na já lançou verdade, né? né? É. Tem essa aqui e você vai ficar numa volta dessas que o mundo dá e quando se achar não vai me encontrar. Ah, ah. Quem mandou você não valorizar E você vai ficar Essa é o um sucesso novo. Essa música também é sua. É, e adivinha o um nome? Sim. Você vai ficar, né? É. <risos> mas, menino. <risos> Bem simples, né? Bem simples. Aí, ó, você coisou a gasolina. Eu já ganhei, meu amor. É você que tá em cima. Ah, Esqueceu, tá foi... Ah, tá, desculpa. Você trocou. Eu mas sei, oh, mas eu tô chegando, ó. Ó, olha a ah. minha curva. Ó, se ligou? se liguei. É, ó, ó, ó, aí, ó, isso. Porque isso. Quando eu termino o jogo aí tu inventa de correr. Ó. aí, uh! aí. De novo, tu gosta de jogar videogame? Menina, não. Eu não gosto porque eu me estresso e fico viciada. Aí minha vida só. Não, mas antes de começar o show tu desestressa jogando. falar com o Carlos, não. Né? Vamos arranjar um videogame para você jogar, e começar. a descontar a raiva não Faz descontar. jogo. Pode descontar na raiva não. Pode distrair um pouquinho. Ah, perdi. Eu gosto de comer muito. É. Hum... Não, porque Não. eu já fui gorda, né? Já? já. Ah, tem... Gordo foi eu, minha filha. Não, na verdade, você vou ser bem sincera, eu nunca hum. fui, assim, eu nunca fui gorda, assim. Eu nunca passei de, de 57 quilos. <risos> eu nunca passei de 70 mas eu sou... É só 7,55. Mas eu sou muito pequenininha, Então, em, em mim eu acho que faz muita diferença Ei. alguns quilos, bah. entendeu? Você tá em cima, Lembre, você viu? Tá, é. Então olha. em mim faz muita diferença. Então eu tive, eu tive muito problema com isso, uhum. sabe? Então. Olha. Mas hoje eu tô superando. Dani, a conversa tá tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que o problema já acabou, tô querendo. Não. Pois é. Deixa acabou não, me tira dele. o pessoal que tá em casa, as tuas redes sociais. As minhas redes sociais, Sim. ó gente, o, o, o meu YouTube, né gente? Uh -huh. Se inscreve no meu canal, Daniel de Santiago. Sim. Graças a Deus. Vai meu, falando, vai falando. Meu canalzinho tá chegando a, Já chegou a 11 mil inscritos. Marra graças menina. a Deus. Só com música minha, viu? Tem que respeitar. Graças a Deus. E meu palco MP3 é Daniela Santiago Oficial. Uhum. Meu Instagram é Daniele Santiago. Tudo você botar Daniel Santiago Sim. Aí Sim. vai aparecer tudo meu. Tá uhum. é tudo certo Agora depois. Ah, depois de agora, depois do dia 21, oh, Carlos. Tem show depois do dia 21, tem Carlos. Agora é 21 de julho. No Ceará, me tem show no Ceará. É, no interior do Ceará, Sim. Ah, é isso mesmo. Aí, gata, ah. o Instagram é arroba É, arroba daniesi Santiago, não tem oficial na frente. Não disso. tem oficial na frente nem atrás, é arroba viu? É, gente. E você que está em casa, não esquece de ativar aí o sininho, de se inscrever Ative no canal. Sininho. Segue lá, TV do Gordinho PB, blog do Gordinho, www.tvdogordinho.com.br e arroba praga TV, um cheiro em chau. Vou ficar aqui jogando Top Gear com o Santiago, até o próximo Game Retro. Só, Só perdi, viu? Não, canta aquela música. Pode, chora. Pode chorar. Um cheiro chora. Pode sofrer. Que nunca, nunca. mais eu vou. Um cheiro e